Será que é aqui mesmo? Já era hora de pra cá, pra cá. Que bom que você tá bem. Bert, pegamos eles. Pra onde a gente vai? Bom, se estiver no teatro tem um grupo de refugiados aí pedi é contato. Eles faz uma hora. Tá legal. Vamos reunir eles e levar pra um lugar seguro. e Bert, Cartinha secreta. Se alguém letra de, força, de música. Não faça. Entendido, mas tem muitos por aí. Entendido. A gente vai ficar atento. Beleza, busque refugiados no teatro. Rapaz, não tem como pegar um doce aqui, <risos> máquina! Oh, meu Deus do céu. Ele vai dar um Doritos pra nós ali, tranquilo. Ó. Oh. Aí, aquele ator... Uh, como se chama? Uh, Jace Stratton. Ele não tava na peça que tá rolando aqui, né? Se estiver preocupado, não fique. O Jace sabe se virar. Rapaz, tá rolando muito silêncio aqui, aqui? Vamos ver o palco. Beleza, ó oh, Ali deve abrir Aqui dentro Nada Beleza, até dentro dessa porta aqui, ó Jogou ah! O jogo ah! <risos> Agora tá funcionando ter que esperar ah. os caras posicionar Vamos Aí. ficar calmo Tudo bem? É, tô legal Só dói a cabeça Tá, vamos nessa Beleza Droga Nada. Com uma arma, Arte, gente, ar, ar, a a... Pra onde foram? Talvez Como tenham que? saído. Vamos abrir aquela cortina. Abrir a cortina. Rapaziada, vai ter revelações ali, tio. Revelações. Vai ter poder aqueles robôs loucão. Vamos carregar as munições no máximo. Olha o tamanho da arma que o caverninha tá levando. tranquilo Ó, oh, okay. vamos abrir a cortina. Vamos tentar isso aqui. Uh, pessoal, tem um problema. Como é que é? Ah, eu sabia, tio. Isso não é bom. Olha ali atrás os refugiados. Nossa! Estão Vamos só fazer silêncio e dar o um fora daqui. Ai, caralho! Ei. Mata essa coisa. Olha essa arma, tio. Como ela é importante. Foi importante a arma, tio. Hum. Ó. Oh, meia vida do chefe já, Ah, ele cai O cara tem a mesma arma minha E Coloquei a arma ali, só pedi para ele buscar Ai, o Beagle Tá na cola Tem como pedir pro bichinho pegar lá, ó Tem altos, cara. Altos. Vou pegar ela aqui. Cadê a arma? Jogou! Cadê a arma, tio? Sei lá. Os Loki tá vindo. Eles estão lá na sacada. Sobe! Jogo! Pode vir! Ô oh, Loki! Rapaziada, quando os botões não funcionam, aí o cara não sobe. É chato, é chato. Eu uma arma aqui no meio, o cabelinho tá ligado, tá escondendo de Para. mim. Os caras na cola, na cola. Pode vir. com calma. É louco, onde? O é, cara é, é. tá fazendo tá, uma tá, bazucada tá enorme, hein? Uhum. Nossa, uhum. Ali tem que chufu! Ali, peguei! É essa que eu quero, é seu Jogou? Tá. Sai daí! A, agora esses caras vão cair, tio! Agora esses caras vão cair! Tô estourando tudo, tia! E aí? Acabou a balada! É só pegar essa arma. Vamos. Calmo. Vamos sair daqui e achar os outros. Ei, acho que dá para sair pela direita. Overkill. Yeah! Fazer, tem, tem munição a rolê aqui. Mas as armas fortes nunca dão munição. Só as arminhas podres, ó. ó. Peraí, essa aqui. Olha. E jogo, <risos> me contradizendo assim na frente dos cavernistas. Já curti. Continue assim. O que é que é conv... yes. Rapaziada, vamos essa porta aqui. Yes. Jogou! No... Você é louco, tio? <risos> Estouro você, tio. Estouro. Eu furo é. todo onde peneira. Já era, seu louco. <risos> vamos entrar. Tô bem. Tem mais aqui, tio. por respirações. Os refugiados do teatro não sobreviveram. Snub. Mas qual fase os carmites? Qual é a situação deles? risco. É uma louca essa, com boy, mas sempre tem que desviar. O Clay achou um Raven, mas não consigo falar com o Kow ou com o Max. Tem notícias deles? Não, ainda não. Vamos continuar procurando. Tranquilão. Beleza. Ó, mais componentes encontrados. Vá para no bolso. Que diversão. Né? Rapaziada, barulhos, barulhos cibernéticos e tudo mais Munição aqui à vista Presa Qual que tem mais bala? 150 tiros, é pro caverninha aqui, é essa aqui mesmo Beleza, munições à vista, cuidado essas portas vão abrir, tipo. ó Beleza, munição da overkill Fazer, é, tá dando muita munição de grosso calibre. O Cavaleiro está meio preocupado. É Cagão. Porque você tá ligado depois que, ó, que eu disse: já cai, cai! Rolou o eles. Essa overkill é louca, hein, tio? Ela é tipo uma escopeta. Ela forma tunada. Rapaziada, cenário grande, espaçoso, teatrão, bonito Vai rolar muita coisa aqui, hein? ó, já tá escrito Mas que porra é essa? Como é que é? Delta, cadê você? Atenção, o comando Sai daí, evacuação acabou uh, uh, Controle, é o Delta Tá cortando a voz, a gente tá no teatro Repete aí Tem que sair daí, moleque, vamos para acampamento pra lá Peraí, não dá pra usar o martelo da Aurora? Deixa aí daí, Beck. É vão deixar o acampamento lá ah, Tu só volta, torta principal. a gente tá preso do outro lado da cidade. Phoenix, é a Lizzy. Você tá no teatro? Lizzy? Ainda bem. Positivo. Já desviei umas seis vezes. Eu pego vocês. Tô indo pra aí agora. Vamos esperar. Desligando. Vem aqui, vem! Peraí, tem truta ali embaixo. Ei! <risos> oh, oh, oh! Somos nós. É, a gente não, não veio sozinho. Oh, louco, rapaziada. Tá. Abaixa! Nossa, senhor, que parada é essa? Ixi! É o um desgraçado que derrubou o nosso Brave! Nossa! Ó, oh, tá pegando. Nas bolhas? Ó oh, meu a bolinha ali, pequena. nada João. Ixi! Beleza, vai lá, Jack. Ai! Pô, também esqueceu do flash. Isso! Me dá um segundo! Eu já volto! Essa arma é boa! Onde você vai? Eu disse que já volto! Como é que é? Ou oh. em jogo? Com oh, calma, usa só não, tio choque. Oh, falta... falta só aquela bolha ali tipo. pô, Foi pegar Sei lá. Tem uma parada ali estranha Tem Uma bolha no pé dele ali embaixo aquela ela vai ser difícil de acertar isso o jogo? Nossa, que indecência, tio o cara é forte mesmo, né Ó, ó Pegamos, tio A cachumba tá por trás, é igual o Mario, tio. É igual o Copa, tem que correr igual o nk quatro, Pegar ele pelo rabo Ó Pegar o Loki pelo rabo Ó, o Loki tá até tá pe... Peraí, tem essa arma aqui, tio Calma Beleza, agora é agora. Ai, ardeu, né, Loki? Beleza, vem outra arma ali. A overkill. Flash! Jogou o flash no lock. Beleza, agora. Ai, oh, tem lock por trás, tem lock por trás. Beleza, deu, deu para bater bem. Não. Eu tenho que correr tranquilo. Pode, é, vamos ter que esperar um pouco. Vamos ter que esperar. Ah, te falei, nossa! Vai da porra, louco! Sempre. Agora é só mandar pelo Sare. Manda. Não tem que arrebentar a volta não? vai ter que inventar a moto. Nossa! O cara tá com a moto dentro da boca do, do louco ali, é tio. Oh, aí. Então deu. Tem algum rosto familiar aí? É o manifestante pacífico que quebrou o meu nariz? Você merecia mais que um nariz quebrado. Então por que não mostro que eu mereço? Já chega dessa você bela. é um maldito covarde! Covarde! Nossa. Bom, eu tenho uma novidade para você. Faça. Mas... Não. Sabe quem ordenou o primeiro tiro, Del? Direto nos seus manifestantes pacíficos. É, é isso mesmo, seu amiguinho tenente aí. Gente, gente, ó... Olha, tipo, eles estavam jogando granadas. O negócio foi muito confuso, tá bom? Eu, eu não queria... Que fosse assim. Tá, esquece. Baby, a cavalaria chegou! Aí. A gente fala disso depois. 我们了 Peraí, vai. Caminhões pra trás, pra trás! Bert, A gente vai perder o comboio! Traz o um martelo! O que você falou? Tá pronto pra atirar, né? Moleque, eu nem tenho as coordenadas. Bom! Então me usa! Você tá louco? Talvez. Rastreie a minha armadura e desvia. Não, eu não vou fazer isso. Desligamento de emergência e em progresso. Ei, tem cobertura. Bart, toma ir lá e prepara. Eu não sei não, tá ouvindo, moleque? A rolar! Merda! Perde! Ah, Perde! O que está pegando Dá aí? Dá pra controlar? Iris, desliga! Vai, desliga logo! Ah, merda! Sai daí! Rapaziada, outra vez, quatro meses depois. Ele junto, sim, claro. Por que não? Beleza, bora aí. Oh, Jack, entra o que você tem contra o Jack? Afinal, além de passar a metade da vida fugindo de robôs da CGO, nada contra o Jack eu, é do banho. Eu falei que não era você, é ela. Olha só que coisa linda. Olha, o Jack já tá escaneando ali, hein? Ó, oh, ó. Oh. Minha dor de cabeça de novo, né? Não. Eu tô bem. O chefe não quer papo com vocês. Por que ele não decide isso? Aí, é ela. Você que sabe. Não permitimos armas da CGO aqui. Passem para cá. Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? E me admira ver você com a CGO. Vai entender. Cara, a gente não vai te dar nada. Só. Faz o que eles dizem. Você é que sabe. Tá pegarão quando estiverem de saída. Deixa passar. Ele tá no campo de vapor. Campo de vapor não cria confusão. Ele que decide. Beleza. Sabe, convencemos vários forasteiros a se juntarem e lutarem pela CGO, mas acho que essa situação toda vai ser bem complicada. Rapaziada, com essa, essa foi a final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like e compartilhe. VAP! Música do a